Olá, galera! Um beijo gostoso no coração de todos vocês. Canal Mais Brasil, com luz sobre os fatos. Esse podcast, segundo que nós estamos fazendo, né? E a gente continua aqui com as figuras maravilhosas. Coronel Homero, né? Coronel Homero. Olá, Sardinha. Olá, civil, Adriano. Meu querido Adriano de Oliveira, tudo bem? Engenheiro tudo bem, civil. E o meu querido João Pedro, estudante, tudo bem, João Pedro? Bom, certinho. Maravilha. Bom, é, uma coisa, meus queridos telespectadores, Coronel, João Pedro, Adriano e queridos amigos que, que estão nos vendo. Me preocupa demais da conta. É o meio ambiente. Eu sou um ambientalista. E eu fico triste quando eu saio nas ruas de Frutal e vejo a falta de respeito com o que o pessoal da pasta, do meio ambiente tem com a gente. Mas ao mesmo tempo que eu fico triste com isso, eu fico triste também com o povo que não tem educação. É o povo que não aprende a separar o lixo do lixo. Tem, tem uns projetos aí, inclusive o Coronel Tena. vamos voltar a falar com esse tema outro dia, uns projetos lindos para fazer o, o, lixo vi, o, o lixo virar adubo orgânico. É algo assustador, maravilhoso. Mas, o Adriano daqui, João Pedro que eu vou... Adriano, Coronel, faz o seguinte, Adriano, começa aí falando com o meu querido Coronel, Mero. Eu, eu gostaria de falar o seguinte, uh, embora eu não seja daqueles que acredita que esse atual governo federal seja uh, um vilão, eu acredito que o governo federal tem muitos acertos, ele erra também. Uh, e eu vou apontar um erro é, do Governo Federal, que eu, que eu acredito. Uh, nós temos um Ministério que, que cuida do meio ambiente. Só que eu não vejo, dentro do Ministério do Meio Ambiente, nenhuma política voltada é, para o município, onde o cidadão vive. Nós todos moramos na cidade, nós não moramos num lugar abstrato, e, e você tem algumas pautas ambientais que são essencialmente municipais, como a coleta e o tratamento do lixo, a coleta e o tratamento do esgoto, que tudo isso são coisas que afetam o meio ambiente. E me preocupou agora ver que o, o Ministério do Meio Ambiente ele teve reduzido o seu orçamento, se antes já não tinha programas do meio ambiente para auxiliar os municípios. É, com essa redução orçamentária que teve, de cerca de 16%, 17% em relação ao ano passado, será que o Ministério do Meio Ambiente vai se preocupar? Toda vez que se fala em Ministério do Meio Ambiente ou sobre meio ambiente no Brasil, e até quando falam do Brasil, de fora do Brasil, só se pensa em alguns biomas específicos. Nós temos cinco biomas no Brasil, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado a Mata Atlântica e os, o Pampa. Né? E a gente só vem falar de Amazônia e, às vezes, do Pantanal. Só que esquece que o cidadão que mora aqui na cidade ele tem problema ambiental também. E eu não vejo foco em cima disso. Então, se este governo tem um problema, está na pasta do meio ambiente, precisa ser resolvido, eu não vejo que lá dentro, uh, com quem está lá hoje, isso será resolvido? Não será. Nós precisamos de alguém que conheça a realidade do brasileiro e de outros locais. Eu não estou aqui pedindo para que a gente pare de se preocupar com a Amazônia, com o Pantanal, mas vamos preocupar um pouco com o restante dos municípios brasileiros. O Brasil, Esse é o meu né? pensamento. O é, que, que você acha? Eu concordo amo. também com a fala do Adriano. Quando a gente vai falar sobre a Amazônia, quando o meio ambiente Parece que só existe a Amazônia no Brasil. Quando a gente fala sobre meio ambiente, os olhos voltam tudo para a Amazônia. E o coronel vai saber muito mais que a gente, que o governo federal não tem recurso suficiente, não tem capacidade, orçamento para cuidar da Amazônia em si como é. A gente pode ver o desmatamento como acontece, e é mais com esse corte de recursos. Então eu queria perguntar para o coronel, que capacitado como é, se porventura algum dia tome posse como ministro meio ambiente, o que você acha dessa redução de orçamento para agora, políticas que possam o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Saúde, promover campanhas para, como colocado pelo Adriano, é, a precariedade nas cidades, a falta de saneamento básico, de esgoto tratado, de água tratada nas cidades, isso tudo envolve o meio ambiente que reflete o ar na cidade, reflete como a cidade em si vai respirar. Então, perguntar para o coronel como que ele pensa disso, sobre o corte de orçamento, e se o governo federal tem capacidade hoje para cuidar não somente da Amazônia, uma parcela gigante do país, mas também das precariedades existentes nas cidades. É, foi uma excelente pergunta, João Pedro. É, primeiro, todo ministro e todo secretário de Estado, quando você vai separar, fazer o um orçamento... Você tem a sua equipe técnica que vai fazer o que, que vai ser, fazer a LOA, tal. Você tem aí uma previsão, o que, que você vai receber o que vai ser gasto. Mas o mais importante nesse contexto, para receber mais ou não, você vê, a Ministério da Defesa recebeu 20% a mais. Por, por quê? Porque... O ministro da Defesa e outros ministros que receberam mais o orçamento, eles foram lá e brigaram com o ministro da Economia, que hoje é o ministro da Economia, que faz esse balanço, e foram também na, falar com o Márcio Bittar e com a Flávia Ruda, que são os dois, a comissão mista, que construíram todo o projeto. No Ministério do Meio Ambiente, tem vários fundos. Tem um o Fundo de Compensação Ambiental e o mais importante, nós temos lá a aplicação das multas. Tem 190 mil multas que estão paradas. Então, isso gera um recurso para você usar no orçamento no ano seguinte. Só que o, o meio ambiente não, não obrigou, não... É, não não é, exigiu, não fizeram... Como que é? Ele não lutou. Foi por, por, pela... Não lutou para ter, pelas verbas, para ter isso aí. Então, você ter 190 mil reais, mil multas paradas, só, só teve aí o que passou na é recentemente, um, um madeireiro, ele tinha 20 multas, só de 20 multas são 9 milhões Desses 190, dessas 190 autuações, quantos milhões estão parados lá para o Ministério do Meio Ambiente que podia usar? Porque você tem o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério da Saúde não é, é atividade finalística, é atividade meio. Ele repassa para os municípios e repassa para, para o Estado. A atividade do meio ambiente é, é finalística, porque tem o CNB e o IBAMA, e cuido do meio ambiente e ter o um valor disso aí, olha, quando eu estava no, no ICNBio a gente recebeu, o Ministério do Meio Ambiente recebeu 3 milhões e 900, 9, 9 mil, 3, 3 milhões e 900 então bem mais do que foi repassado agora agora, cada ministro ele briga pela sua pasta se ele ficar acomodado, e não recebe o devido valor. Então, quando você, o, o cobertor é curto. Tá? Então, você tem que justificar porque vai, ser, vai receber. Então, esse é o meu pensamento. Eu queria até voltar no ponto do orçamento que foi diminuído, já não era muito e foi diminuído, e comentar sobre uma cúpula do meio ambiente que teve recentemente, culpa do clima, dos Estados Unidos, qual o presidente Bolsonaro participou e pediu cerca de um bilhão de reais em países de fora para ajudar na perversão da Amazônia. Só que eu acho engraçado que em março do ano passado, quando estava no auge do desmatamento de queimadas na Amazônia, ele comentou que a Amazônia tinha dono, o dono é do Brasil e nenhum país do mundo ia intervir na, na Amazônia, não tinha que dar palpite. E, coincidentemente, um ano depois, ele pede recursos para esses países de fora. Eu queria saber qual a credibilidade que ele vai passar para uma Inglaterra, para uma França, para os Estados Unidos, no um Canadá, país de primeiro mundo, ingerirem dinheiro no Brasil. Como vão colocar um cheque em branco do Brasil, sendo que ele não passa a credibilidade que esse dinheiro realmente vai ser destinado para a Amazônia? Mas eu te sendo explico. Que, sendo que ele disse que a Amazônia tem dona do Brasil e agora ele pede ajuda. Como que eu vou confiar em assim, Eu vou te uma, explicar uma o porquê o da, da mudança de posicionamento do presidente nesse sentido. Quando o presidente Bolsonaro, ele assumiu, existia já um costume no Brasil que esse dinheiro que vinha de fora, ele não passava pelo governo, ele era, ele, ele, eles falavam que doavam para o Brasil, mas eles não doavam para o Brasil, eles doavam para ONGs que ficavam lá na Amazônia, que normalmente não são ONGs brasileiras, são ONGs é, estrangeiras, que é, ninguém sabe muitas vezes o que estão fazendo lá, podem estar fazendo é, é, contrabando biológico, levando sementes brasileiras para fora, podem estar fazendo inúmeras coisas. O que o, governo, o presidente Bolsonaro quis fazer naquele momento foi brecar esse dinheiro que vinha para a ONG. Se você quer doar para a preservação da Amazônia, passe para o governo, que o governo vai dar a, de, a destinação para lá, vai criar um fundo, um fundo governamental que possa financiar as ações de queimadas. Porque você veja bem, essa questão de queimada na Amazônia em período de seca, João Pedro, sempre existiu. Ela não foi criada agora no governo Bolsonaro. E, e nem com todo o dinheiro que sempre entrou aqui, nesses períodos em que se passava dinheiro para essas ONGs, essas queimadas não foram evitadas. Então, assim, também o dinheiro que entrava não era. E eu acho muito justo que, se a Amazônia é importante para todo mundo, se eles falam lá fora que é o pulmão do mundo, nada mais justo que eles paguem para que o Brasil preserve. Por quê? É, lá é um território no qual, se a gente for preservar, nós não podemos explorá-lo ele é, economicamente. Então, é eu tenho que dar de comer para aquele povo que mora lá. Lá tem o pessoal é, que, que vive na, na, nas margens daqueles é, rios, córregos lá, que por muitas vezes passam fome e não são olhados por essas ONGs, não. Então, eu, eu vejo com muita reticência, é, quando o Brasil é criticado nesses foros internacionais, como a, a, a cúpula do meio ambiente, é, que o Brasil ele é muito demonizado lá fora, mas ele é de longe, ele está longe de ser o, a, aquele que emite mais dióxido de carbono na, na atmosfera. Então, eu acho assim, que há toda uma pressão externa para que o Brasil ceda e que uma hora, talvez, é, isso que eu estou falando não é fantasia, em 92, na época da Eco 92, se pensou, inclusive, na internacionalização da Amazônia. Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão do meio ambiente com muito cuidado e não com um certo entreguismo. Então, essa que eu acho que foi a mudança de postura dele. Eu concordo com você que sim, países de fora deveriam ajudar a gente a preservar a Amazônia, só que eu não acho que deixando esse dinheiro com o governo, deixando esse dinheiro com o fundo estatal vai dar certo. Porque a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe qual vai ser a competência do governo para realmente impor. Então você tirar o dinheiro da mão do Estado e colocar na iniciativa privada, numa empresa realmente competente, não qualquer ONG que você não sabe de onde veio e para onde vai, uma empresa regularizada pelo governo que Aí deve cumprir com suas funções... Seria mais eficiente do que deixar na mão. Aí, aí de eu concordo plenamente governador. com você. Aí eu então, concordo. E a questão do então, Brasil não ser um dos maiores, só um terminar do Brasil das emissão de gases, o Brasil recentemente se afastou do acordo de Paris por não conseguir cumprir a meta da redução de gases, né? Então, não é um dos melhores exemplos da emissão de gases, é o Brasil. É, ele não consegue atingir a meta, só que ele não emite tanto, porque nós não somos um país tão industrializado quanto China e Estados Unidos. Fala, coronel. Então, primeiro, eu vou responder o João Petro aí. Primeiro, o Brasil é um país soberano. Então, ele decide o que, que ele faz com a Mata Atlântica, com, com o Cerrado, com o Pantanal, com o Catiga e com a Amazônia. Tá? Primeira, fundo da Amazônia. Fundo da Amazônia foi um, uma decisão errada, do um jeito errado do ministro Ricardo Salles. Quando ele quis mostrar para a imprensa o que aconteceu com o fundo da Amazônia, eu, particularmente, falei, ministro, manda esse documento para o Ministério Público Federal, ele vai apurar, a gente fica quieto pronto. Tem um bilhão lá parado. E a Alemanha e a Noruega não querem utilizar esse dinheiro por conta disso. Segundo, é... terceira coisa... João Pedro, 49% da, da nossa mar, do nosso bioma é, nós temos lá na Mata Atlântica da, na Amazônia na Amazônia, no bioma amazônico nós temos Amazônia, Pantanal Cerrado, Caatinga, Pampa e a Mata Atlântica a Amazônia, ela corresponde a 49% do território brasileiro que, do bioma desses 49% do bioma 84% está preservado, preservado de, eh, de mata intocada, eh, eh, primária, intocada, primária. A Alemanha que você defende, ela ela ela protege 8% da mata secundária, secundária. Não, mas eu não no bioma da Amazônia. Depois você fala? Não pode. Não, mas continue. tudo bem, eu vou continue. chegar. E lá no nosso bioma da Amazônia, nós temos 131 unidades de conservação. Nós colocamos no, na atmosfera 7 bilhões de toneladas de, de oxigênio por conta do, da produção. Só que acontece o seguinte, nós poluímos 3%. É, os Estados Unidos, que você falou, 45% ele polui... 45%, 25%, a China muito mais que o Brasil. E a outra coisa, o Brasil não saiu do Acordo de Paris. Não saiu do Acordo não, de Paris. Se afastou. Ele se manteve... Não, não se afastou. Ele se manteve no Acordo de Paris. E, e, o, e o Brasil é um dos países mais importantes para o Acordo de Paris. O que o Ricardo Salles, o presidente da República, estão exigindo dos outros países é a regulamentação do artigo 5º e artigo 6º do Acordo de Paris, para que possa vender o crédito de carbono de áreas públicas. Porque se for feito isso, a gente vai receber um montante muito grande para que os outros países possam poluir a atmosfera. Porque a gente só polui 3%, é muito pouco e Entendi. no acordo agora de Paris, é, o, e acordo agora, o presidente da República aumentou a meta mais do que o Biden. Está entendendo? Então, eles poluem mais e a meta foi menor do que foi estabelecido. Só que no dia seguinte a isso, foi, o orçamento foi publicado, e o Ministério do Meio Ambiente foi o, teve 16% a menos do que recebia há 20 anos. Foi o menor orçamento de todos os tempos. Então, eu só queria deixar claro nesse sentido. É... Os outros países, eles não preservam como nós. Nunca preservaram. Existe desmatamento? Existe desmatamento. Desmatamento, você sabe a qual porcentagem que você pode desmatar no bioma da Amazônia? 20%. 20% você pode se matar. Desde que seja licenciado, autorizado por IBAMA ou órgão estadual. São nove estados. Vamos lá. Você tem nove estados e você culpa o governo federal. Cada estado desse aí tem a polícia ambiental. E você culpa o governo federal. Quer dizer... Todos têm uma culpabilidade pelo desmatamento. E de, do desmatamento, que aumentou 34%, teve 14 municípios que tiveram maior desmatamento. E desses 14, 10 estão no estado do Pará. E por isso que tivemos uma grande apreensão pelo, pelo legado, delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, de 160 toneladas de toras. Então, é por isso que tá, as operações são tudo voltadas para o Pará. 10 municípios fazem o desmatamento. Mas uma outra conversa, Sardinha, eu explico para você por que tem desmatamento no Pará. Que tem uma lógica para isso. Porque o governo do PT, ele... ele... Ele criou 190 unidades de conservação. Então, durante 20 anos, criou 190 unidades de conservação. E sem pagar as pessoas que foram desapropriadas. São 25 bilhões que o governo federal deve para aquele, aquele ribeirinho, para aquelas pessoas que foram desapropriadas. Como o governo não paga, eles se eles matam. A conta é simples. Maravilha. Então, é, é, deixa o João Pedro, acho que ele queria. Não, já. Né? Encerrei já. É Beleza, João Pedro? É tranquilo, deu pra... Então, veja bem: é, a, gente, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E, porque está aí uma notícia que está colocando. O Ricardo Sardo na Berlinda, né? a situação dele é complicadíssima, ele já se meteu os pés pelas mãos, eu sinto muito, ainda porque eu digo para vocês que é complicado isso. O Ricardo disse que teve pedido de senadores e de deputados federais para que ele acobertasse essa apreensão, a maior apreensão de madeira que aconteceu lá pelo Saraiva, o Saraiva foi lá e passou o, o, o, o carro na frente dos bois, né? fez a denúncia para o, ministro, para a, a, o STF, quando na verdade é, a denúncia seria feita em outro aspecto. Ah, mas não vamos entrar nesse aspecto, vamos torcer que as coisas melhorem. Nosso tempo estourou de novo, o, o, o diretor falou que se eu estourasse mais dois minutos, ele me mandava embora, e eu, como preciso desesperadamente desse emprego. É. Fazer alguma coisa rapidinho? Muito obrigado por participar, não deu para esgotar todo o assunto, a gente provavelmente deve voltar a falar de, de meio ambiente novamente aqui nesse podcast. Muito obrigado por, pela presença do João Pedro, pela, participa, pela participação do coronel e por você ter propiciado essa participação minha aqui, Sardinha. João Pedro. Obrigado, Sardinha, Adriano, coronel, pela presença. um prazer falar com o senhor, o senhor que é ex-presidente do Tutico Mendes, é... Eu... Prazer conversar com o senhor, Adriano, Sardinha. Obrigado. Bom, coronel, Adriano, João Pedro, é você, querido telespectador. É óbvio que nos próximos dias nós vamos ter alguma movimentação no que diz respeito ao Ministério do Meio Ambiente. E eu não vou nem perguntar isso para o coronel ainda. Eu vou aguardar. Nós sabemos que há grandes pessoas, uma cúpula formada em Brasília, pessoas como deputados, como pessoas ligadas ao governo Bolsonaro que pedem a presença do coronel Homero Serquira como o ministro, futuro ministro do meio ambiente. Nós vamos aguardar os acontecimentos, depois nós voltamos a falar com essa fera que é o coronel Homero, que, foi, que é o ex-presidente do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, e que ninguém que o conhece, e que sabe do trabalho, tem dúvida do trabalho prestado, ainda ontem eu conversava via telefone com a Cristiane Brasil, filho do nosso querido Roberto Jefferson, e ela me dizia o quanto seria importante a, a, ao, ao nosso Coronel Homero, Adriano, vir para o Ministério é, do Meio Ambiente. Eu acho que seria bom, vamos torcer. Vamos torcer, nós <risos> Ser... estamos torcendo por isso, mas é claro que isso vai acontecer. Coronel... Pode ficar à vontade para os seus esclarecimentos finais. Olha, Sardinha, eu fico muito feliz pelos seus elogios. Eu acho que o presidente ele sabe tomar a decisão na hora certa, no momento certo, para que a gente possa conduzir. Ele é o capitão do nosso navio e ele está traçando aí um caminho, principalmente nesse momento que o Brasil passa. Eu agradeço o João Pedro um jovem que tem posições firmes, tem argumentos, é, e, as, e, e eu acho importante o jovem participar, e aquilo que você falou, o jovem tem que participar mais, conversar, temos que discutir. E o Adriano, o Adriano é uma pessoa maravilhosa, o Adriano ele tem que, é, eu acho que ele tem que apresentar para a gente quais são os caminhos que as prefeituras possam, trazer aí a... É, ontem, eu estava conversando lá com a Cris Brasil também, o Sardinha, e ela me trouxe que as prefeituras, elas têm condições de ganhar, é, ter de recurso para pintar as escolas com uma tinta que espanta, os, que mata mosquito. E o FDE, é, o Fundo de Desenvolvimento FND. Estudantil... É é isso. Ele tem recurso para passar para as escolas. Sim. Então isso é uma coisa importantíssima. Mas as, as prefeituras tem prefeitura que não tem condições pra, de um projeto, de como que faz, como chegar lá e tem dinheiro. Não é dinheiro sobrando, mas dinheiro justo para pintar as escolas, principalmente no momento que a gente vai passar aí com o mosquito da dengue, da chikungunya e, e incrível. Ninguém é. morre mais moro. de dengue, chikungunya. De câncer, de nada, só morre de COVID. E aí eu ia falar E cada morte de COVID, morte de COVID o Estado recebe 0, 9 mil reais. Já estouramos, coronel. Então estou. é isso Obrigado, hein? Um Obrigado, abraço. Senhor. Te falar. E a minha melhor só continência. O Chico Cunha acabou, o Chico foi embora, a DEG foi embora. O... Acabou, agora é só COVID. Agora é. A gente vai voltar a falar sobre um projeto que o coronel tem, que está articulando aí junto com as prefeituras. Vamos voltar a falar sobre isso, João Pedro. A importância de se transformar o lixo, não temos tempo mais disso hoje, mas o lixo, o lixo que nós temos orgânico, é adubo orgânico. A, a, a, bom, é um assunto maravilhoso, um assunto que me encheu os olhos quando eu ouvi isso, e nós vamos voltar a falar isso. Não vamos deixar na mão. Não. Agora, é importante também que os prefeitos contratem alguém que saiba fazer projeto. Um beijo no coração, fiquem com Deus, muita paz, muitas energias positivas. Lembrando que este Luz sobre os Fatos, que é esse podcast que nós já estamos no segundo programa, vai continuar. Assuntos picantes virão por aí. O próximo assunto, meu amigo João Pedro, nós vamos falar sobre os municípios. Vamos trazer o que é que vocês estão fazendo para os municípios. E aonde estão os nossos vereadores Do Brasil tá? Que não Fazem o que tem que fazer A não ser fazer foto Que está aí não sei aonde Que fez isso e aquilo Rapaz, rapaz Beijo no coração, fiquem com Deus A gente volta daqui os dias